Olha só que legal isso aqui. Você tem aquele cachorro ou aquele gato que não quer comer, né? Ou você viajou, o animal fica meio triste, isso acontece. Eu sei, eu tenho em casa, né? E olha que bacana esse, esse gadget aqui. Você coloca a alimentação, tá? E via iPhone ou via telefone, você controla esse cara para que esse cara vá atrás do cachorro, né? E ele tem uma câmera aqui, ó para que você consiga ver o animal. Então ele vai atrás do cachorro ou do gato né, para que ele se alimente. E aí você pode mandar comandos de voz para o bicho entrar na sintonia e comer. Né? Isso para quem não tem cachorro ou não tem gato, parece que é uma coisa que não serve para nada mas para quem tem o seu bicho e às vezes está fora de casa, passa o dia fora de casa, né? você conseguir primeiro deixar a alimentação né? e fazer com que ele ali gire e passe a alimentação no horário correto. E se o animal não estiver comendo, você ir atrás do animal é muito interessante. Né? Então esse é o um lançamento dessa, dessa empresa aqui tá? e eu vou colocar os créditos depois aqui embaixo para o pessoal conseguir localizar e, e fazer essa compra. Vai ser difícil chegar aí no Brasil por enquanto, né, porque é um lançamento aqui, mas em breve a gente já deve começar a ver aí na internet.